Boa tarde, por favor, chega aqui. Então tu tens os clientes aqui, a, a, a, aqui sentados e estás aqui assim deitado? Não tens de trabalhar, não tens de estar perto dos clientes, não tens de estar a atender. Se o cliente precisar de alguma coisa, senhor, por favor, votar. Estás a sentindo essa vontade? Imagina se o cliente quiser alguma coisa, como é que ele vai fazer? Vem a ver, por favor. Chega aqui, por favor. Eu acho que vocês estão a brincar. Tu estás ao telefone, você então, não deviam estar a trabalhar em vez de estar ao fone, estás lá sentada. Imagina que a senhora precisa de alguma coisa. Acho que esse comportamento é correto? Depois, perde perdem emprego, vão reclamar. Tem que ter mais atenção. Não é assim. Não sei que brincadeira venha ser essa. Querem trabalhar? Trabalhem. Não querem trabalhar? Também avisem. Oh. Sinceramente. Que brincadeira vem a ser essa, não? Né? estão clientes à espera, estás aqui a, a, a tempo todo. Estou cá a trabalhar, senhor. Oh, sinceramente, pá, é o senhor quanto tempo está à espera do pedido. Oh, caramba, pá. Oh, Voltar. Mas que brincadeira é essa? Já vai isso aqui? Chega só aqui, faz favor. Então, estás aqui com com esse chão aqui, pelas condições que estão esse chão. Vem cá ver, vem cá ver. Pipocas no chão e etc. Estás aqui sentado sem fazer nada? Não devia estar isso limpo? Não, estou sentado. Tá bom, então faz favor de me organizar e eu voltar aqui que eu encontrar isso limpo. Porque isso não faz sentido. Tu Estás a trabalhar, estás a brincar. Eu não quero pessoas assim. Faz favor, organizar essa cena. Oh, sinceramente. E, e isso aqui não, é, não é... Olha, tem, só que tem clientes aqui, já acabou de atender assim, aí depois veres isso, tens que ver. Só brincalhões. estava a filmar, estamos tá? a fazer pagadinha ficas é? Ficaste preocupada? Eu também fiquei assustada. Não sei, tudo bem, Boa tarde. chupa aí lá qualquer coisa, não se importa em aparecer, né? Já, me dá bem. Já, yeah. tá bom então, bom trabalho, fiquem bem, né? <risos>